Olá, aqui é o Bill e hoje depois de muito tempo baixando, demorei muito pra baixar esse jogo Trazendo o Doom pra vocês, tentar fazer uma fase por episódio, um episódio por fase, tanto faz como eu vou falar E foi uma muita tentativa pra gravar, porque esse jogo tá, tá difícil, tá difícil Mas vamos lá, lembrando que nesse vídeo eu não, não vou pôr música de fundo, porque a música desse jogo já é muito boa Então bora pra primeira fase, ah, no começo da campanha, beleza? Vamos lá então <música> são a fúria brutais, incansáveis impiedosos, mas você você vai ser pior estripar e lacerar até o fim eita cuzão acordei, acordei Eita porra, peraí O jogo já começa, já, frenético Já então, Começou aqui Vambora Olá Que é meu Os adoradores de satã aqui A gente precisa conter isso Aqui já O culto da Da manhã já Eita cuzão Tá sujinho aqui <risos> Dá uma limpadinha né Olha essa música, cara. Tudo offline. Muita enrolação, dá pra pular isso aqui, então vamos ver tudo, né? Não é possível determinar a causa da invasão demoníaca até que o satélite da GR esteja online então já sabe que os demônios invadiu. Não sabe por quê ainda. Ah, Bem-vindo. Eu sou o Dr. Samuel Veiva, diretor desta unidade. Acho que podemos trabalhar juntos para resolver este problema de um jeito que beneficiar a nós Ah, Caraca, inferno! Não é cara, é foda, né? Quer fazer de qualquer jeito. Vai bicho doido É pra cá mesmo? É pra cá mesmo Olha só Ela ah, não morreu, não? Saiu uma pistoleta aqui, ó O que que, é que faz? Eita, porra Ah Então tá, né? O que, que é isso aqui? Aperta F aqui também Ai, papai Solta! Oh. A dozeta é uma dozeta é isso? É escopeta? Ah, moleque. Olha, a ah, bichinha é forte. Olha ali, vem cá vem. Nossa, senhora o jogo tá muito alto. Nossa, eu tô muito vendo. Morreu? Vamos ver aqui. Ah, o diabetes. Vamos embora. Ixi, aqui tem mais gente, hein? Encontrar a saída... Vambora, vamos. vamos uh! ah, pro pau! O jogo não parece ser tão difícil, não. O bichos estão Mongolando aqui, ó. Vai tomando porrada, hein? E aqui. Eita, pô. Coração! E veio mais gente agora. Uh, Boni Roupe! Ih, pouca munição. Ah, então ele me confina. Deixa eu confinado. Cada dos demônios. Então tem que limpar, né? Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos explodir, vamos explodir. Oh, oh, oh, oh. Uh -huh. aí Bom que dropa. Dá pra sangue já com mais que. Essa 12 é bem bosta, né? Olha o soltarraiu do velho. Eita, acaba ameaçando. É nóis aqui, não acaba a bala. Ih, tô morrendo, velho. Gente, me ajuda. Uma porrada, então. Gente, eu tô muito ruim. Porque o jogo tá caindo FPS pra mim. Pelo modo que eu tô gravando, ele cai um pouco do FPS. Então dá um desconto aí, galera. Tem uma vida ali. Cadê o tiozinho? Vem cá, tiozinho. Aqui, ó. Você vem cá. Olha isso. Toma porrada. Toma a porrada. Vou pegar o Zang aqui. Aí, olha, olha, câmera me perna? Aí, ó. Muito obrigado, senhora. Vou deixar sair daqui, vou limpar as coisas pra você. Abre, abre. Obrigado. É, você que tá falando comigo, Nós né? Ó o oh my... oh, um corte do Jabá aqui tudo. Corte do jaca, né? Sei lá como fala Pegar o elevador Bora Vai Estou disposto a me responsabilizar Essa voz aí, né? 24 horas. Ah, essa música aí que tá tocando é a música original Só que já modo remixada Vou deixar pra vocês ouvirem aí Não tem nem como não, não arrepiar véio. Então galera, eu vou deixar esse tutorial aqui Só foi para aprender o jogo Então no próximo episódio eu já mostro essa fase aqui já é, Isso daqui é só pra ver como que vai ser no canal Porque dependendo se não, ninguém quiser eu não trago Eu jogo pra mim mesmo, que é até melhor Porque eu jogo com FPS real É isso aí galera, se gostou e quer de novo Comenta, fala que quer ver a continuação deste jogo é, foi 50 GB baixado no manete de 1 MB. Então, gostou? Dá aquele joinha. E se quer, só comentar. Fala, eu quero que continue. Continue a série, faz a série. Se quiser um multiplayer, eu trago um multiplayer também. Então, galera, é isso daí. Aquele abraço, falou, valeu!